Eu sou o professor Luciano Sattler, eu sou doutor em administração pela USP, pela FEA USP no Butantã, São Paulo. É, fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Estudo e trabalho com a educação à distância já há mais de 20 anos. Sou diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, curador do site inovaçãoeducacional.com.br e hoje eu ocupo a reitoria do Centro Universitário e Metodista Isabela Hendrix. Também sou diretor da Suceso Minas, uma associação na área de informática que trabalha junto ao ecossistema de desenvolvimento e de inovação e empreendedorismo de Minas Gerais, buscando mudar a nossa matriz socioeconômica com ênfase em empresas intensivas em tecnologia e da economia do conhecimento, da economia digital.